Olá, meu nome é Davi e esse é o diário de um TDAH. Antes de mais nada, gostaria de explicar é, por que eu não fiz vídeo semana passada. Eu estou num período que eu estou com muita ansiedade e isso dificulta fazer basicamente qualquer coisa. E isso deve perdurar por esse mês, mais ou menos. Então, talvez eu tenha menos vídeos durante esse mês. É, gostaria também de fazer alguns anúncios. Eu criei um grupo no Facebook chamado TDAH Conexões e a ideia do grupo é fazer um grupo mais movido a empatia e que seja um espaço onde o TDAH possa se sentir ele mesmo onde ele possa se sentir aceito por quem ele é porque a gente sabe que tem muita rejeição com o comportamento que o TDAH acaba tendo na sociedade e eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo. também tem a página do é, também vou deixar, eu sempre tenho deixado aqui embaixo agora, e meu e-mail também geralmente fica aqui embaixo caso vocês queiram me contatar, mandar relato, qualquer coisa assim. É... E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a noção de tempo para o TDAH e a ansiedade, isso tem a ver até com o que está acontecendo comigo agora. O TDAH ele não tem uma boa noção de tempo. Sabe, é assim, É uma das coisas que são defasadas. Eu sempre gosto de dizer que só existem três tempos para o TDAH, antes, agora e depois. Não, não tem uma precisão do tipo, ah, daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a dez dias. Coisas que eu imagino daqui a muitos anos, como minha empresa funcionando, um, ou daqui a alguns meses um filme que eu vou ver, ou o que eu vou fazer amanhã, elas parecem misturadas na minha cabeça, e é a mesma coisa passada. passado, sempre parece que foi ontem, sabe? Como a gente não tem a boa administração de tempo, nem uma boa noção de tempo, algumas coisas ficam complicadas quando você tem que esperar alguma coisa. E essa é a questão atual. Eu não tenho muito problema falar, eu comecei a fazer, eu estou tentando sair da minha faculdade atual para outra, pedir uma transferência. Tá. Eu cheguei e liguei pro... pro responsável do setor e perguntei quanto tempo demoraria. Ele falou de 15 dias, mais ou menos, mas eu falo 30 para não dar ansiedade. E eu pensei assim, deveria fazer diferença? 15, 30 dias? Eu não sei, porque assim eu não sei como a cabeça de quem não tem TDAH funciona. Isso é uma coisa que eu percebi. Eu, tenho, é, eu sempre soube que tinha diferenças. Eu sempre soube que vocês me viam diferente. Quando eu descobri porquê, eu passei a notar quando isso acontece. Eu passei a notar as questões que... Era como esperado o comportamento, mas era comportamento que eu via como normal, ou como esperado. E esse é um caso. Não sei se deveria demorar mais. Não sei se deveria me acalmar, saber que ia demorar mais. Para mim, falar 15 dias, 3 meses, mas sempre parecer que vai ser depois, daqui a pouco. Daqui a pouco, eu logo, hoje vai aparecer a resposta. Sempre é assim para mim. Eu não consigo pensar nisso. E isso é infernal. Eu fico com uma ansiedade muito grande. Ela está no nível muito forte, porque isso é uma coisa muito importante para minha vida. Vai mudar algumas questões da minha vida em níveis enormes e vai melhorar a minha qualidade de vida se funcionar. E por isso eu não estou conseguindo pensar em muitas coisas além disso. E eu não posso fazer nada. É o tipo de coisa que eu não funciono bem. Esperar, né? TDAH não sabe esperar. E é basicamente isso, né? A gente não sabe lidar com o tempo. E isso gera esse ciclo terrível de ansiedade paralisante. É, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de curtir e compartilhar, caso vocês tenham gostado. Comentar aqui embaixo suas opiniões. Se for, não for um TDAH, me diz se realmente tem que fazer diferença de 15, 30 dias. Eu quero saber, porque para mim eu não consigo entender como funciona a mente de quem não tem. E... Não se esqueça de escrever, que você gostaria de continuar acompanhando o mundo pelos olhos de um TDAH. Obrigado.